Olá pessoal, vou mostrar para vocês a, uma novidade agora, lançamento da Finotato, a linha Premier de vinílicos com sistema Click de encaixe, o vinílico LVT, é um piso muito resistente, é, o sistema Click de encaixe dispensa o uso de cola, né? Ele é o LVT. Uh, o que que significa essa sigla, sigla LVT, é, em inglês, né, Luxury Vinyl Tiles, Luxury Vinyl Tiles. É, tile, é, piso, uh, tile seria tiras ou, ou ladrilho, né, no caso que como é um vinílico, seria piso vinílico de luxo, né, traduzindo, né, ou é, piso ou vinil de luxo em tiras, né? O, a, a tradução ficou meio... O tile ali ficou meio uh, genérico, né? Mas é mais ou menos isso aí, tá? Pra gente entender que as pessoas têm curiosidade de saber o que, que significa LVT. Uh, esse piso, ele é produzido em policloreto de vin, vinila. Ou seja, ele é um material em PVC de matéria virgem. Uh, ele não vai... Reciclado na sua composição, então por isso ele é um piso mais resistente, tem um isolamento acústico melhor. Ele é a prova d'água, né? E ele não precisa cola, não precisa manta que vai embaixo, aquela manta que ouva ou colada ou, incolada, ou a, a manta que se põe em, em outros pisos embaixo, dá é para fazer aquele isolamento acústico. Ele dispensa isso aí porque a composição dele já é um por ser um piso firme, mas praticamente emborrachado, digamos assim, né? Ele faz um isolamento acústico melhor, né? Uh, ele é um piso muito resistente, tá? É um piso muito difícil de quebrar. Ó, ele é bem flexível, né? Então, por isso, ó, ele tem uma resistência muito boa, né? Não vai ter problema de quebrar, tá? Essa é a grande vantagem do piso LVT. É, um piso, assim, o custo dele talvez um, uma pouca diferença a mais que as outras linhas uh, do SPC ou do, do próprio laminado em MDF, né? Ele vai o, o custo-benefício dele compensa, tá? É muito bom o piso. Uh... Ele tem vários padrões de cores também, né? O sistema de caixa aqui dele é perfeito, tá? Vamos fazer um teste aqui, tá? Vamos pôr aqui as réguas no chão aqui pra gente ver como é que funciona. Esse encaixe dele, ele tem o um clique aqui, ó. Que faz esse encaixe, tá? Então ele não vai cola. Ele é transpassado, mais ou menos uma distância de uns 25 centímetros, a 30 centímetros, tá? Faz só esse encaixezinho aqui, ó. olha aí como é que ficou, tá? O peso faz uma junta perfeita, tá? Ele dispensa o uso de cola, tá? Ele vai... Faz... Baixazinho aqui, dá um clicozinho, deu, ó, beleza, tá? uh, ele é todo solto, não vai espessa cola, depois ele é preso com os rodapés na, na ponta e como ele é bem pesado, vai se amarrando um piso no outro, ele vai ficar bem firme no, no contrapiso, tá, uh, o, o, é importante sim o contrapiso esteja bem nivelado para não, não marcar no, no piso alguma coisa assim, né, de cadeiras, de rodízio, coisa assim, não ficar marcando. Ele é um piso que, pela sua composição, ele não tem problema de quebrar, tá? Ele é muito resistente. Muito bom por isso. É, ele vem em várias cores, tá? Essa é a, a, a linha Premier da, da Finotato, ele está com cinco padrões de cores bem bacana. É, nós temos aqui essa cor que eu vou colocar aqui para vocês verem essa cor aqui é o Marbella tá é madeirado olha só uma cor de madeira bem legal sim ah, nós temos aqui esse que eu estou mostrando para vocês aí que é o a, o, Siena, o Siena. Uma cor um tom acinzentado assim bem bacana bem legal puxando um cinza médio né mas para claro né uh, depois nós temos aqui o Tenerife que também puxa um tom acinzentado para bege tá com os veios amadeirados muito bonito esse Tenerife aqui também olha isso Bonito, né? Olha. Aí depois temos uma cor mais clara que é um, um cinza bem clarinho, puxando quase um branco, né? Uh, um branco gelo, assim, digamos assim, uh, com os veios da madeira. É a cor Palma, tá? Ó, essa cor aqui vende muito bem, uma cor bem bonita, ó. Tá bem na moda agora, né? Palma. Muito legal. Aí nós temos aqui uma cor é, mais clássica, né? Uma cor pinhão amadeirado, né? Para quem gosta, assim, um piso mais clássico amadeirado, que é a cor fraga. Ó. Olha só. Vou mostrar para vocês. Muito bonito, né? Olha. Parece madeira mesmo, idêntico. Olha aí. Vou colocar aqui, Deixa eu ver. então são esses aí os padrões de cores tá? do LVT e nós estamos com a condição de pagamento muito boa dessa linha de pisos da Premier tá? e dá para fazer tudo em 12 vezes sem juros no cartão de crédito é, inclusive a mão de obra, nós disponibilizamos, disponibilizamos a mão de obra é, a mão de obra qualificada, tá? temos rodapé também para ele, todos os acessórios. Tá? É isso aí.